E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje para a gente falar sobre um assunto. Vendas canceladas no Magazine Luiza. Fica comigo nos próximos minutinhos. Bom, você deve ter visto nos grupos de WhatsApp, você deve ter ouvido falar... E sim, tá certo? O Magazine passará a cobrar sobre o cancelamento de todas as vendas. Gente, isso já estava no contrato, mas não era cobrado anteriormente, tá bom? Eu estive no Magazine Luiza na semana passada para entender sobre isso, né? Não sei quanto você tá vendo, então pode ser. Eu estive no Magazine Luiza para entender mais sobre isso e aí bati um papo com o pessoal. Existem alguns fatores que envolvem isso, mas o principal fator é que, vamos lá, tá? Isso, eu já conhecia essa, essa questão, mas eu não tinha pensado nela ainda, tá bom? Nota de serviço emitida, ela não pode ser cancelada. Ale, mas o que é isso, tá? Se eu presto um serviço pra você, eu emito essa nota, então a nota só pode ser emitida depois de um serviço prestado. E eu não posso falar depois, olha cara, eu, eu desprestei o serviço que eu prestei. Então o pagamento de comissão, ele é, sim, um serviço prestado, ok? Ale ah, devem ter diversas formas de tentar maquiar ou de tentar fazer, sim, tá? mas para uma empresa com capital aberto, para uma empresa que está envolvida em um monte de coisas e é extremamente honesta e correta, é muito difícil ela achar jeitinhos para essa questão, ok? Outro ponto, aqui, isso é um vídeo informativo, eu vou ajudar você a fazer a conta para entender qual que é o seu novo percentual que você deve considerar. A ler novo percentual, sim, tá? Muitas pessoas nos grupos começaram a dar teorias malucas de como reprecificar o seu produto mediante a isso. Eu ouvi coisas absurdas do tipo, ah, se você tem 14% de comissão, considera 28% de comissão e tá tudo certo. Você nunca vai errar. Porra, nunca vai errar mesmo, né? Porque vai estar tá totalmente errado e totalmente superfaturado, tá? Então... Eu vou ensinar vocês a fazer é uma média ponderada para vocês chegarem em quanto que isso impacta no seu verdadeiro faturamento e o quanto de percentual que você deve acrescer. Você vai fazer essa conta. Fica comigo aí que a gente já vai fazer. Um outro ponto, tá, gente? Isso não é o fim do mundo. É a regra que a gente já tem em outros canais e eu acredito que com o tempo vai ser cada vez mais comum. Eu concordo com 100%. Da forma de cancelamento, não. E acredito que eles também não concordem em cobrar sobre 100% do cancelamento. Ah, o direito de arrependimento, diversas outras formas, tá certo? Mas eles, com toda certeza, estão estudando isso com o setor jurídico, com o setor fiscal, com o conselho. Uma forma de talvez, né, até com tecnologia, de talvez isentar a, essa cobrança. Ok, eu acredito que com o tempo a gente vai ter essa solução para vendas que a gente não teve culpa, talvez isso seja isento, mas vamos trabalhar com a realidade, tá certo? Não adianta ficar de mimimi em grupo. A gente tem que tomar essa ação. Essa ação serve para todos. Essa ação serve para todo mundo, tá? De pequeno a grande, de grande a pequeno, de médio, de qualquer tamanho vai ter que fazer isso. Então vamos à conta, tá? Você vai acessar o seu painel do Integra Commerce. Vai lá nos seus pedidos. Seleciona o período, tá? Então nós vamos selecionar o período do mês anterior do dia 1. Ao último dia do mês anterior, tá? Se você reparar, tem um filtrinho de status. Nesse filtro de status, você vai selecionar todas as opções, exceto o cancelado. Ok? Então, seleciona todas, menos o cancelado. Vamos imaginar que apareceu para você o quanto você faturou. Ali a gente está falando de faturamento total. São vendas em, tipo, em trânsito ainda, dependendo de quando você estiver fazendo levantamento. São vendas que já foram, tá mas são vendas que até o momento são vendas que você vai receber esse pagamento com certeza. Tá? Então ali você vai ter um faturamento de 100 mil reais, um exemplo. Tá? Anota isso, 100 mil reais. Beleza, anotei 100 mil reais. Aí você vai no cancelado, tá? tica o cancelado, ativa o status do cancelado e desativa todos os outros. Digamos que apareceram 10 mil reais ali. Certo? Então, o seu faturamento total, ele foi de 110 mil reais, porém, né, as suas vendas totais foram de 110 mil reais, porém, vendas canceladas, tá certo? Após a aprovação, nós tivemos 10 mil reais, por exemplo, certo? Então, pô, além então eu paguei ali um percentual sobre 10 mil reais a mais do que você teria que pagar. Vamos fazer uma conta simples, não sei qual é o seu percentual de comissão, vocês sabem que é por categoria, então se você está em várias categorias também, você vai pegar o percentual da categoria que você mais vende para fazer essa conta, porque ele provavelmente é o que mais vai te impactar, ok? Vamos partir do ponto para ficar fácil minha conta, eu não errar a matemática ao vivo no vídeo aqui, que você pague 10% de comissão. Então você pagou sobre as vendas que você realmente vai entregar, 10% de 100 mil, então 10 mil reais de comissão, ok, corretíssimo, tá? E você pagou, tá, sobre 10 mil reais de venda cancelada, 10% de comissão. Então você pagou mil reais de comissão sobre vendas canceladas, pegou? Então você pagou uma comissão total de 11 mil reais, certo? O que você pagou a mais no seu preço, você já estava considerando 10% de comissão, tá? Então você pagou a mais mil reais. Regrinha de 3, é isso que você vai fazer, tá certo? Você vai colocar quanto aqui? O valor de comissão que você pagou sobre as vendas canceladas, que nada mais é do que o valor das vendas canceladas vezes a sua, o seu percentual de comissão, tá? Que no nosso caso é mil Então vai ficar aqui embaixo na regrinha de 3, Beto, coloca aí, vamos ver se você está esperto. Edição, edição. Vai colocar aqui do lado, aqui, mil Aí você vai fazer uma regra de 3, tá certo? Então vai ter um 100 aqui em cima, na reta do 100 você vai colocar o seu faturamento total correto, que no nosso caso aqui é R$100 mil. Reais. Beleza? Você vai pegar o 1.000, que é o quanto você pagou de comissão, tá? não é o quanto tinha de venda cancelada, gente. É o quanto de comissão você pagou sobre as vendas canceladas. Vai multiplicar por 100 e vai dividir pelo seu faturamento total, que no nosso caso vai dar uma conta de 1.000 vezes 100, dividido por cem mil, ok? No meu caso, eu acertei a conta para ela ficar fácil de eu fazer, então eu paguei mil reais de comissão sobre cem mil reais, na verdade, então comparado ali, né, no meu caso vai dar um por cento. Então o que que eu tenho que considerar? Que a minha comissão no Magazine Luiza, ele é de onze por cento. E não mais de 10%. por tá certo? se eu tirasse 11% de 100 mil reais, eu teria 11 mil reais. E eu teria o valor total que foi os 11 mil reais que eu paguei de comissão. Ok? Não acho esse o melhor cenário do mundo, assim como ninguém gosta de gastar dinheiro. O que que nós temos que fazer agora, além disso? Temos que converter ao máximo as vendas que nós pudermos converter. Nós temos que buscar não cancelar. A gente tem que Tentar fazer o cliente ficar com o produto. Atender ele, mandar o mais embalado, o melhor embalado possível, tá bom? E se você quer entender qual que é o impacto disso a médio e longo prazo no seu negócio, o que realmente vai ser o impacto, faz isso quatro meses para trás. Entende, tá certo? Não se descabelem. Tem galera que gosta de histeria coletiva, a galera gosta de... Puta, de, não pode ver um negócio que tá mandando um rojão lá pro fundo e querendo... Cara, calma, entenda o seu negócio... Entenda a sua realidade, entenda que isso vai acontecer, entenda que o melhor que você tem a fazer é recalcular se precisar, tá certo? Ali, isso vai impactar nas minhas vendas, tem dois pontos, tá? Seus concorrentes também terão que fazer, nem todos vão fazer, porque muita gente não sabe precificar, 89% das pessoas não sabem precificar, segundo preço certo, mas o que você vai sim ter que fazer, se isso acontecer, é entender se dá pra você abraçar essa margem, tentar diminuir ela e você pode ir acompanhando isso para ver se você consegue diminuir cada vez mais o percentual de vendas canceladas, tá bom? Este é o cenário atual. Acredito que ele mude com certeza. Fredão e todo mundo está pensando numa solução, tá? O Leandro tá todo mundo pensando numa solução para isso que seja boa para os dois lados sempre, tá bom? Então Magalu já provou que pensa muito na gente. Então, cara, vai pra cima, espero que você tenha entendido, espero que você calcule aí, e se você vê alguém falando asneira, cara, ajuda ele a fazer essa médiazinha. Grande abraço e valeu!